De novo, gente, esqueci de dar o nome. Vou revelar a verdadeira nome. Vamos ver se dá, né? Show. My. Story. Story. Es experience. Danger. Danger. Minha história. Experiência perigosa. Gente, ter experiência com Slenderman é como morte, gente. Esse é o bicho mais aterrorizante. Nenhum jefe daquilo foi capaz de vencê-lo. Aliás, ele fala que ele deu de cara do chão, só que... Não. Fazer uma cópia e deixar o, mo o, mo o meu model aqui pra dar o outro. Tá? Tá vocês querem. Ele tá incompleto, tá? Vou ter que mandar incompleto, infelizmente, porque a parte só vai sair só o... do dia. Então, aqui, vamos ver se deu? Yeah, my story, exper experiência de Minha história, experiência perigosa. Então, gente, pra vocês gostarem do vídeo, eu vou, eu vou fazer com o prometer, deixar o mod para download. Mas, incompleto, tá? Me, infelizmente, me desculpe, me perdoe.